Oi, eu sou Cup e eu acho que eu não apresentei a vocês uma amiga minha, a minha testa. Sim, eu tenho uma testa debaixo dessa franja. Apesar dela não aparecer muito, na verdade teve ocasiões que se puderam vê-la, mas... A minha testa não se orgulha muito do que aconteceu. Enfim, o vídeo não é nada a ver sobre isso. Eu vim falar sobre um tema que é meio que o tema mais controverso do meu canal até o momento. Linguagem neutra. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo que é falando sobre como as pessoas estão usando linguagem neutra nos dias atuais. E você pode vê-lo clicando no izinho acima. Se você viu o vídeo, você já sabe que uma das formas que as pessoas usam é o x e arroba, Com uma espécie de insira aqui a desinência que te honre. E assim, não impondo gênero algum. Mas eu também disse que essas formas estão sendo deixadas de ser usadas. E no lugar, estão tentando usar é ou u para neutralizar as formas. Ou tentar neutralizar da melhor forma que a língua permite. Mas... Porque tem o fato de que x e arroba eles não solucionam o fato de como tratar uma pessoa sem ser masculino ou feminino. Pois ele não te traz essa desinência que te honre. Mas uma grande crítica que existe é sobre o capacitismo envolvido com o uso deste meio. Pois não se leva em consideração cegos e dislexia. E cap Isso é um problema mesmo? Isso existe? Sim. Mas também tem uma problemática envolvida que eu percebo no uso desses argumentos. E não se preocupe que eu vou explicar tudo. E pra explicar tudo, eu vou ter que falar um pouco sobre como pessoas cegas usam internet. Nós que enxergamos fazendo uso da internet de uma forma muito direta. Nós pegamos nosso aparelho, vemos a mensagem, lemos e assim compreendemos. Mas pessoas que não enxergam fazem uso de programas que fazem a leitura da tela por elas. É como se você colocasse a moça do Google Tradutor pra falar tudo que tá escrito na tela. Enquanto eu simplesmente olho, e leiam este tweet, a pessoa cega ouve o ousado chega o kkkk que é o que está escrito mas x e o arroba no meio de uma palavra não tem pronunciação eles não são vogais e quando o tentor tenta pronunciar fica estranho bem vindos a Todd. Arroba, s meus amigos. é então o uso dessas formas realmente pode vir a atrapalhar a experiência de quem faz uso desses programas. Já o caso de pessoas disléxicas é diferente. Dislexia é um transtorno de aprendizagem que afeta as pessoas em diferentes graus de diferentes formas. Ou seja, cada pessoa pode experienciar a dislexia de uma forma. Uma das dificuldades que ela pode causar é no reconhecimento da correspondência entre os símbolos gráficos e os fonemas, o que pode atrapalhar de forma significativa a leitura. Então, enquanto eu que não tenho dislexia, vejo uma palavra, reconheço todos os símbolos, faço a correspondência de o que aqueles símbolos, naquela ordem, querem me dizer, e enfim, compreendo a palavra e o seu significado, uma pessoa disléxica com esse tipo de dificuldade não verá dessa forma. Todos esses processos ocorrem de forma mais lenta e difícil. Muitas pessoas descrevem isso como letras flutuantes, como se as letras da palavra estivessem constantemente mudando de lugar, dificultando a leitura e a compreensão. E no momento que aquela palavra possui uma letra que não se encaixa, como um x ou uma arroba no lugar de uma vogal, hum fica muito mais difícil a compreensão. Então eu acho que ficou claro a problemática de usar x e arroba. Como eu disse, o E e o u como forma de neutralizar a língua são formas que não têm essa mesma problemática como o x e o arroba. Elas são mais adaptáveis e não causam os mesmos efeitos. Para leitores costumam ser muito mais fácil ler uma outra vogal no lugar. E o mesmo se dá para pessoas disléxicas. Apesar da palavra estar diferente, uma outra vogal no lugar de uma vogal é muito mais fácil de se compreender, não enfrentando a mesma dificuldade. Ainda assim, essas formas podem apresentar problemas com alguns leitores de tela e alguns disléxicos. A forma mais segura talvez seja usar a língua portuguesa da forma mais neutra possível que a língua permitir, dentro das próprias normas convencionadas da língua. que é como eu tenho que fazer mais? Hum, eu deveria fazer um vídeo sobre isso. Um problema que eu vejo é que muitas vezes esses argumentos são utilizados por pessoas que querem deslegitimizar uma neutralidade na língua. Aí eu vejo várias coisas, como gente jogando o uso do E e U como se tivessem a mesma problemática do X e do arroba e criar uma imagem mega capacitista do movimento. E nisso, as pessoas acabam usando cegos e disléxicos apenas como argumento para deslegitimizar outro grupo. Porque a mesma alvoraça que é feita em cima disso não é feita para coisas como descrição de imagens em redes sociais, porque os leitores de tela não leem imagens, evitar usar abreviaturas, gírias micos estranhas, erros intencionais, que também podem causar má leitura para leitores de tela e confusão para pessoas disléxicas. Pessoas cegas e disléxicas são apenas um bom argumento pra você? Que tal também pesquisar um pouco mais sobre as questões deles também? Enfim, eu quis trazer pra esse vídeo essa parte da discussão sobre o tema e aí está. Eu sou apenas Cup em todas as redes sociais. E tenho vários outros vídeos sobre linguagem neutra ou assuntos relacionados, caso tenha interesse. Você pode clicar na playlist aqui, ó. Dito isso, até mais! Para o final deste vídeo Então vou cantar isso aqui Mesmo que não faça sentido